Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e o nosso programa, como sempre, né, eu trouxe um programa muito amoroso hoje, preparado com carinho, trouxe minha bolsa de enfermeira, alguns materiais aqui para cuidar um pouquinho de você, que está em casa com gripe, e eu trouxe algumas dicas bem especiais. Tenho certeza que tem você aí que está deitado na sua cama, no sofá, tossindo um monte. Então, eu vim falar sobre a gripe, dar essas dicas importantes para que você melhore e consiga voltar ao seu trabalho o mais breve possível. Então, é bem importante a gente acelerar um pouquinho a recuperação e ajudar a combater essa gripe que não deixa a gente nem dormir, não é verdade? Então, a gente pode fazer alguns gargarejos com água morna e sal. Isso vai melhorar também para que saia esse Catarro, né? Que você tem aí na garganta pode usar bolsas quentes colocando nas costas também. Isso é um exemplo para melhorar essa tosse. Esse catarro que você tem. E a gripe, ela é uma doença causada por um vírus chamado influenza, que gera sintomas de dor na garganta tosse, febre, o nariz escorrendo é, e tem esse desconforto, né, dores no corpo, que é bem desconfortável no dia a dia. E o tratamento da gripe, ele é muito simples, ele é feito em casa, né? Você precisa ter bastante repouso, se hidratar bastante, mas também você pode ir ao médico, né, e... Após o médico te consultar, você tomar aqueles remédios que ele receitar para você, tudo certinho para aliviar o desconforto. Então, são detalhes bem importantes aí para você estar cuidando da sua gripe no dia a dia. Ficar em repouso é bem importante, porque ele diminui os sintomas da gripe, do resfriado, permite que o corpo use toda a sua energia para combater essa doença. Então, é bem importante, quanto mais repouso, melhor. Fazer qualquer atividade física, quando se está doente, diminui as defesas do nosso corpo. Está com gripe, fica em repouso, não vai para a academia, se recupera hoje para amanhã, você poder ir com mais energia. E isso... Ele aumenta o risco de exposição a outros agentes infecciosos e retarda a cura. Então, é bem importante você ficar em repouso. Beber bastante líquido. Quanto mais líquido você bebe, melhora a sua gripe. Os líquidos, especialmente a água, eles são mais importantes porque a gripe ela pode causar febre e você precisa estar bem hidratado para que você não fique desidratado, né? Por isso é importante tomar a água. E ainda como sucos de fruta, chá, vitaminas, sopas que aquecem o nosso corpo e também vai melhorar a a sua tosse então vai te recuperar mais rápido e na sopa já tem várias verduras e ele vai proporcionar mais nutrientes para fortalecer o seu organismo e também sempre usar remédios com orientação médica né nunca deixe de procurar um médico para você tomar o seu remédio corretamente e não esqueça tome o remédio no horário certo, para que ele possa fazer o efeito desejado e você ficar muito melhor da sua gripe. Então, o programa Dicas de Saúde é um programa que dê cuidado, a gente entende. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem. Até mais!